Olá, pessoal! Eu sou Marcelo Collen, advogado, e hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre o assunto da necropolítica. Você sabe o que é isso? Você sabe por que é importante a gente saber o que é isso? Então fica aí que eu vou te dar uma ideia. Antes de falar desse conceito, a gente precisa falar um pouco do conceito de biopolítica foi formatado por Michel Foucault, um filósofo francês que viveu no século XX, e que traz a seguinte concepção. O exercício de poder na nossa sociedade parte, de uma certa forma, por uma lógica disciplinar. E existem diversas formas de disciplinamento. A base disso tudo seria uma relação entre saber e poder. O saber, para Foucault, são as verdades definidas por determinados grupos de pessoas, e essas verdades, então, vão meio que dividir o mundo entre o que é certo e errado, entre o que é bom e mal, entre o que é a normal e anormal. E o exercício do poder é exatamente a disciplina que se busca a partir dessas verdades. É um poder disciplinar, que vai, então, gerando um processo que ele chama de normalização, ou seja, caixinhas que todos nós temos que nos adequar para viver em sociedade a partir de um pensamento hegemônico chamado saber. Essa diferenciação entre normais e anormais é muito curiosa, porque a partir dela a gente começa a entender que pessoas que se adequam dentro daquele formato disciplinar são benquistas, e as que não são, são excluídas, rechaçadas. Um dos exemplos que a gente pode imaginar a partir desse pensamento de Foucault é o seguinte. Na França, em Paris, uma em cada 100 pessoas esteve no cárcere por serem tidas como anormais. E essa normalidade não é apenas daquelas pessoas que são desviantes no sentido de prática ou não de crime, mas também das pessoas tidas como doidas e até mesmo pessoas que tinham patologias, como, por exemplo, uma epilepsia. Isso foi tão grave que se a gente voltar um pouquinho na história e pensar a queda da Bastilha, que foi um dos principais episódios da Revolução Francesa, foi exatamente uma luta do povo se insurgindo contra uma lógica de encarceramento extremamente violento e inadequado. Mas quando a gente sai de uma lógica de poder absolutista e vem para a modernidade democrática, a gente percebe, na verdade, um, um aprimoramento da, dessa lógica de cárcere. As pessoas normais elas não mais desejam apenas essa segregação dos anormais, mas elas, elas exigem que aquelas pessoas que não se submeteram ao mesmo processo de formatação que elas se submeteram, sejam levadas ao cárcere. E aí não só mais ao cárcere, mas se a gente for pensar os asilos, eh, os centros de recuperação de pessoas em situação de drogadição, eh, se a gente pensar a própria escola, que tem uma lógica disciplinar extremamente semelhante à de, uma, à de um presídio, enfim, essa lógica de controle pelo poder disciplinar toma conta de diversos setores da sociedade, inclusive dos espaços da família e outros espaços de convivência. A sociedade disciplinária é pautada numa lógica de controle constante. Corpos e mentes muito bem disciplinados são ideais para manter uma lógica de produção da sociedade capitalista que vivemos. E a submissão a essas normas faz com que a gente seja premiado de uma certa forma. Então, a gente formata a nossa vida para viver um modelo. Isso fica ainda mais grave quando a gente pensa que numa sociedade pós-moderna as pessoas são regidas por uma lógica de consumo, de realização dos seus próprios prazeres, como se essa fosse a máxima das nossas vidas. E isso faz com que atores invisíveis, como o mercado, também possam exercer poder na nossa vida cotidiana. E é isso, essas ferramentas de controle e poder, que Foucault vai chamar de biopolítica. Dessa forma, o passo mais atual da teoria de controle social é fazer com que as pessoas, por meio dos seus impulsos de consumo e desejos de realizações pessoais, formatem a si mesmo, controlem a si mesmo. Então você não precisa mais ter nenhum poder disciplinar para garantir, exigir que, aquela, que aquele desejo, aquele, aquela, aquele saber, aquela verdade se realize. Mas as próprias pessoas começam a internalizar e admitir aquela premissa como verdadeira. E se controlam. E assim, os atores sociais se encarregam de garantir a nossa máxima capacidade de produção dentro de uma sociedade, que a gente esteja devidamente adaptado a fazer que coisas como trabalhar no horário que a nossa sociedade entende que tem que ser trabalhado, se vestir da forma que as pessoas esperam que você se vista, e até mesmo um exemplo de uma norma que é implícita. Eu sou um advogado e uso uma estética que muitas vezes é medita que não é cara de advogado. Esse conceito de uma cara de advogado parte de uma formulação das pessoas onde elas interpretam que uma pessoa negra ou se negra com um cabelo desse tamanho ou uma barba de determinado tipo, não, não, não, não entra na caixinha pré-estabelecida como a caixinha do advogado. e Então, se o objetivo de quem exerce o poder é conseguir uma gestão total da vida, a forma de se lutar contra esse poder é exatamente a liberdade ética. Essa é a principal forma de resistência a uma lógica que formata o pensamento e as ações das pessoas.